E aí, tá afim de aprender a editar vídeos profissionais de uma forma muito simples? Conheça um pouco mais sobre o nosso curso Effects agora. Com o mercado digital e as redes sociais cada vez mais presentes na nossa vida, saber criar e editar vídeos é essencial. E neste curso completo você irá aprender a como editar como um profissional mesmo que você seja um iniciante, totalmente do zero. Decidi trazer todo o meu conhecimento que adquiri durante anos trabalhando nessa área, ensinando tudo de uma maneira descomplicada e fácil. E então foi aí que surgiu o Projeto Effects agora.